Eventos perturbadores também ocorrem em velórios. É como vemos no seguinte caso em que uma figura obscura passa em frente a um indivíduo que discursava sobre o dito cujos. Um ser humanoide com os braços estendidos, demonstrando felicidade, passa bem na frente da câmera. Muitos dizem que foi apenas uma pessoa que ali estava, todavia, em um ambiente fúnebre, não é um ato conveniente.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 Imagine você dirigindo por uma rua escura, quando, de repente, se depara com um caixão abandonado bem no meio da pista. Como aquele objeto foi parar ali? Teria ele caído de algum rabecão? Será que ele está vazio? O que você faria? Teria coragem de descer e abrir o caixão para ver o que tem dentro? Em caso afirmativo, eu lhe desejaria boa sorte. O caso a seguir foi captado dentro de um hospital, numa sala de CTI. Nas imagens vemos um homem deitado sozinho, quando de repente um vulto fantasmagórico desfocado passa andando pelo salão. Ele para no meio da sala, olha em direção àquele homem e depois segue seu rumo. Certamente é alguma entidade que veio recolher a alma de alguém neste dia. O jovem estava trafegando por uma floresta em busca de seu cão que para lá fugira. Foi quando de repente uma velha surgiu na escuridão andando em sua direção. Seu corpo gelou na hora o deixando sem reação. O que uma velha estaria fazendo no meio do matagal, em plena escuridão e andando calada. Além disso, ela possui um rosto muito assustador. E como não bastasse, ela simplesmente sumiu do nada sem deixar rastros. Alguém poderia me dizer que diabos é essa estranha criatura? Ela foi filmada em um lago na Amazônia. Há rumores de que teria sido nas regiões de Ratanabá, mas nada disso foi confirmado. A princípio, parecia ser uma cobra albina, mas quando ela se aproximou da isca, conseguimos notar que ela tem um corpo largo. E você o que acha que seria essa criatura? Olha só o tamanho deste toboágua! Para ir em um brinquedo deste tem que ter muita coragem, pois a sua inclinação é de quase 90 graus o que lhe permite despencar de lá de cima, praticamente em queda livre. Para descer, você jamais deve dar impulso, pois isso faria você voar que nem um passarinho para fora da circunscrição do toboágua e o resultado seria um só. Jamais tente fazer isso em casa. Essa insanidade está sendo praticada por profissionais ultra-experientes contratados pelo Red Bull. Eu queria ver o Red Bull dar asas para ele caso caísse lá de cima. Mas é claro que ele está tranquilo por estar munido de um paraquedas. Mas paraquedas também falham às vezes. E quando falham o resultado é um só. E que resultado é este? Responda nos comentários. Isso é uma das atrações dos arranha-céus de Dubai. Não importa se é seguro, se o vidro é forte ou se eu receberia indenização caso o vidro quebrasse e eu caísse lá embaixo. Eu não tenho coragem de encarar essa atração. E você tem coragem o suficiente para isso? Um homem estava dirigindo por uma estrada no alto de uma montanha, quando, no meio do caminho, ele avistou um ser muito pequeno atravessando a rua. A criatura ainda acenou em direção à câmera. Veja a comparação do tamanho da criatura com o cercado logo ao lado. Seria isso algum duende ou seria isso apenas uma falha de perspectiva? Deixe a sua opinião nos comentários. Aqui temos um caso registrado na Bahia em uma região muito humilde. Eram por volta das duas horas da madrugada. Um homem dirigia por uma rua de chão de terra quando viu uma criatura andando feito um animal em sua direção. Um ser humanoide peludo que se assemelha muito a um lobisomem. Irmão, opa, é? opa, opa aí. ele vem ainda. Calma. Não é lá, aquilo lá, tio. calma, calma, calma. Vem. Vem. Meu Deus do céu, irmão. Não tá dando pra ver mais nada. E aí, minha gente? Sumiu. Tá no chão lá. Tá lá? O tá. que é que vocês acham que era isso aí? Bom, algo me diz que de fato é o lobisomem do sertão. Seria alguém fantasiado ou de fato é um monstro real? Deixa sua opinião nos comentários. Uma equipe britânica de caça-fantasmas foi até uma mansão abandonada tentar fazer contato com os espíritos que ali habitam. Uh! Enquanto verificavam a casa algo estranho aconteceu. Há algo de errado com esta jovem. Ela ficou assim de uma hora para outra. Ela parece estar sendo afetada pela energia maligna que envolve o ambiente. Oh. Right? Okay. Parece que ela voltou ao normal. Right. Yeah. Yeah. Mas está estranhamente sorridente. You all bem? Right? Seriously, you've just been screaming. Enquanto tentavam deixar a casa, eventos inexplicáveis começaram a acontecer. Vários objetos estão sendo derrubados por algo invisível. Aí você está Oh, my god! O fantasma que assombra esta casa continua no próximo episódio. Oh my God! What the fuck? Recém casados sofrem um acidente e o espírito da noiva é filmado observando o próprio acidente. Sim, são imagens reais e que até deixou seus familiares assustados. Segundo a polícia, o casal estava indo em direção a uma casa na montanha de Rosewood, na Carolina do Norte para curtir a lua de mel, quando o carro perdeu o controle em uma curva acentuada. Em uma das filmagens do ocorrido, vemos uma figura vestida de noiva vagando entre as pessoas. Sim, é o espírito da noiva cujo corpo encontra-se despedaçado dentro do carro. No vídeo que se segue, vemos uma bela jovem curtindo o verão em uma praia aconchegante. Foi quando ela se deu conta de que esqueceu de passar o protetor solar. E, para piorar, ela nem sequer trouxe o seu. Há alguma coisa boiando na água. Ela deve ser uma garota de sorte pois parece que alguém perdeu um pote cheio de protetor solar. Como ela não é boba nem nada, começou a espalhá-lo pelo seu lindo corpo. sabia, mas estava usando um produto vencido. Um grupo de caça-fantasmas brasileiro foi até um hospital abandonado em busca de um homem que, segundo rumores, estaria raptando pessoas e levando para este local para remover seus órgãos e vendê-los no mercado negro. No meio do caminho, algo foi captado andando no meio do mato. Sim, lá está ele, o colecionador de órgãos. Detalhe, ele está com um facão na mão. Facão grande o suficiente para desmembrar um homem sem muitos esforços. Volta, a, volta completa, né? a gente tem, não pode demorar muito para ele não fugir. Só que a gente também não pode e com tudo, você nem vai perceber, mano. Hum. Cuidado, velho, cuidado. Eu acho melhor eles irem embora. Bom, eles foram encarar o maníaco. Vai, vai. O oh, que, que é isso? Que que Uma que mão é isso? pegou oh. pelo pescoço. Ele está dentro daquele cômodo e seguiram sem medo no rastro maníaco. O ambiente está silencioso demais. O receba de braços abertos lá na Glória. Ele não deveria ter invocado o maníaco. Ele o pegou por trás, o derrubou, o amarrou e depois decepou cada um dos seus cinco membros. Talvez ele só quisesse uma menininha para brincar com ele. Um jovem que tem por nome Clone fez uma série de rituais para dar vida a um boneco que ele construiu. São necessários cinco rituais, e hoje ele realizará o último. Não descanse em paz, e sim que você volte à vida. Pelos aspectos do boneco, se ele ganhar vida será como uma cena de filme de terror. Neste momento ele acendeu a vela e deu início ao ritual. Peço que você também me proteja, porque eu sou seu criador. Eu estou te enterrando agora. Mas não para você morrer, para você renascer. Ai, tá molhado. Olha lá. eu preciso da sua ajuda. O próximo passo é enterrá-lo em uma cova. Bora. A cova está rasa demais, mas vai assim mesmo. Seria muito bom. E alguém encontra. Depois. Após enterrá-lo, ouve-se um barulho estranho. E vamos dizer que a gente tinha. É ela? É, pô. Foi só enterrar o bagulho aqui. É impressão minha ou há um boneco de pé lá no fundo, eu não imaginava que o resultado sairia tão rápido. Beleza. Tal, então, daqui a. 30 dias, vocês me lembrem porque provavelmente eu vou esquecer Mas o casal Thiago e Thaís foram até a casa da lenda da menina abandonada você tá vendo aquilo? tá repreendido em no nome de Jesus Cristo você tá vendo Thaís? Tô. na volta Thaís calma amor Thaís olha ali que amor? Amor do céu. Virou um pássaro? Eu não sei, cara. Você viu? O branco? Você viu um negócio branco? Aham. Uhum. E você viu o que tinha aqui? Sim. Amor, você vai entrar aí? Vou entrar. Só aqui, Thais. Tá e eu vi cara, voando. Tá Aham. Mais... Uhum. Não sei se é um... Cara, parecia uma águia ou um negócio, cara. Mas aqui um praninho, cara, um... que parecia um mim parecia parecia. Estava aqui, ó. Parecia uma criança, não parecia? Parecia. E aquela vez que você veio também? Apareceu uma criança. uma criança. É verdade. Será que a menina atormenta? Ah! Pó começo de conversa, a recepção já não foi das melhores. Que que é isso, Jesus amado? Não me nela, não, senão fica ficar cego. Bom, é apenas uma ave. Mas será que realmente é apenas uma ave? Tadinha. como do grande, amor. Que é isso aqui? Cabelo, Thaís. Tá Credo, Thiago. Cabelo! Você tá brincando. O que? Cabelo! Pessoal. A gente vai ligar o nosso Spirit Box e vamos tentar uma comunicação. Tá. Beleza, é isso uhum. Opa? Como é o seu nome? Neste momento, eles tentam fazer contato com o um antigo morador que tem por nome Célio. Ele conta que o que se manifestou foi o fantasma da sua sobrinha que foi abandonada pelos pais. Para contatar a menina, eles deverão ir para a outra casa só a câmera aqui, Ai. Ai, que susto, amor, é um passarinho. Outra casa, outra casa falou aqui. Outra casa? Outra casa. O que foi que a gente viu aqui? Um, uma águia, um pássaro branco? Era... Era ela? É. É. Falou bem baixinho Sim. Sim. Em um vídeo anterior, vimos a menina se transformando em uma ave branca. Thaís, olha ali! Que amor? Caraca! Uh. Vamos ali! Uh. Foi você que apareceu pra gente ali? Foi você que virou aquele pássaro? Foi você? Thiago! Foi! O que foi? Sim, ela está na casa. Finalmente ela se manifestou diante das câmeras. Uma menina vestida de branco de aproximadamente 8 anos de idade foi registrada logo ali em cima. Cuidado, uh, você consegue levantar mais? Solta! Tá você viu ela? Aquela ah, uma aqui, que a gente ó. viu? Nenhum sinal dela. Menino, o que você estava fazendo ali? Qual é seu nome? Eu não sei se tem alguma coisa pra é Sou a menina. Sou a menina? Uh -huh. Ah, essa parte aqui é o quarto da. Amor, eu tava sentada aqui no canto, ó. Olhando pra mim. Será que ela queria me mostrar alguma coisa? Não sei. É, é isso? É isso. O que, menino? O que você quer mostrar? Sim, a menina de branco quer mostrar alguma coisa. Um segredo assustador está para ser revelado. Impressionante, eu quero voltar aqui de dia, meu, tomar investigar. Galera, a gente vamos nessa. Bora. Corta isso. Dois jovens aficionados por casos sobrenaturais foram visitar um museu de itens amaldiçoados, localizado no alto de uma montanha. É um local bastante aconchegante. <risos> Neste momento, eles aproveitam para descansar depois da longa viagem. É quando algo macabro se manifesta. Uma mulher branca e pálida como um defunto surgiu em sua retaguarda e tocou em seus ombros. É impressão minha ou realmente o espírito tem três braços? É muito comum esse tipo de aparição em ambientes tão carregados de energia negativa. Este vídeo gravado em 360 graus mostra que os teletubis já estão cansados de viver nesse mundo em que todos os dias são iguais. Eles estão andando meio cabisbaixos e parecem muito deprimidos. A vida que levam a milhares de anos levou eles à loucura. registradas na Nicarágua, um cidadão estava tranquilamente filmando a bela paisagem da cidade. Parecia que seria apenas um fim de tarde normal, quando de repente um ser humanoide entrou em cena. Uma criatura muito pequena e antipática que não gosta de ser filmada. Seria isso um duende ou uma criatura de outro planeta? Repare que no final, ele mostrar que já aprendeu algumas coisas com os humanos. Em seguida fugiu, pulou na lagoa e desapareceu. pode gerar verdadeiros monstros. Acabamos de ver uma bela mulher se convertendo em um verdadeiro demônio devido à pequena falha da câmera que perde o foco quando a imagem fica muito próxima da lente. Tem gente que sem óculos enxerga assim mesmo. Imagine ter a sensação de viver cercado de demônios com essa feição. O jovem acordou muito assustado após ter tido um pesadelo, aonde se viu no cenário de um jogo assustador. Ao mexer no celular, ele encontrou um vídeo que não lembrava de ter gravado. Esse lugar não te lembra alguma coisa? Para que isso tenha sido apenas uma brincadeira. Se você pensa que já viu de tudo, atente-se a essas imagens. Confesso que até agora estou tentando entender o que vemos neste vídeo, todos nós sabemos que estamos diante de um personagem brasileiro do Carreta Furacão, mas como explicar a sua pequena estatura? sei por qual motivo isso aconteceu, mas o importante é saber como aconteceu. A bola misteriosa voou em direção à porta, que imediatamente abriu sozinha para ela passar. A bola não pode ter ganhado vida, pois a mesma não teria como abrir a porta. Logo, Podemos imaginar que um fantasma pegou a bola e abriu a porta já que não poderia atravessá-la com a bola na mão. No caso, teríamos que ter um segundo fantasma, pois a porta abriu muito antes do primeiro chegar próximo dela. Bom, acho que já vimos loucuras demais por hoje, mas não se engane, pois o que veremos a seguir é pior do que tudo aquilo que vimos até aqui. É difícil encontrar palavras para explicar o que estamos vendo. Dois extraterrestres tentavam amar uma emboscada, mas não esperavam que seriam recebidos por um motorista raivoso que nem se deu conta de que havia acabado de registrar o que seria a maior descoberta da história da humanidade. cena que parece ter saído do filme O Massacre da Serra Elétrica. Jovens indonésios encontraram no meio de uma pequena rua de chão de barro um homem com uma cabeça de porco. Eu no lugar deles não pararia para ajudá-lo, pois eles podem estar diante de uma armadilha. Agora, minta tolong balik lagi a sini dia aqui. habis dari dalam kondisi a gente. minta a gravação para o repentinamente e não sabemos o desfecho dessa história, mas iremos investigar mais a fundo este caso e em breve retornaremos com mais novidades. <risos>